a todos, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Sejam bem-vindos ao ADEC. Hoje nós estamos com a nossa revista eletrônica, O Viva Voz. E vamos receber de novo o professor Joás, o pastor Gilberto, para o quadro dúvidas bíblicas, questões bíblicas. Sejam bem-vindos. Obrigado, Carol. Então, professor, estamos juntos de novo. De novo. Vamos começar respondendo. Hoje também tem umas dúvidas muito, muito interessantes. A primeira é, essa acho que dá uns dois programas tá? para explicar. Um pelo menos inteiro dá. Deus criou o mal. Oh. <risos> Ai, hum. mas... Dá uns dois programas? Ó, oh, é claro que a gente, a gente falou sobre isso, né? Tá falando com o Joás sobre exatamente essa pergunta. Há uma temática em uma determinada é, denominação que eles é, enfatizam que, o, que não existe o um mal. O mal é a inexistência do bem. Bíblicamente não é assim. Agora, falar que Deus criou o mal é uma coisa também que não é certa. Está errado falar isso. De onde surgiu o mal, então? O mal surgiu de um orgulho no coração de um querumbi ungido. Deus não criou o mal, Deus criou... As ordens angelicais E o orgulho subiu no coração desse querubim Daí originou-se o mal Agora se eu falar que Deus criou o mal Por exemplo, a nova era tem o símbolo lá do yin e yang yang, ying, yang, isso mesmo é. O equilíbrio do bem e do mal Isso bíblicamente eu não posso eu não, Isso está totalmente fora de cogitação De uma forma bíblica, né professor? É Falar que Deus criou o mal é, não, não, não, há, não há esse equilíbrio universal não. É, e eu, eu entendo até a colocação né, de Agostinho, de Einstein, né, faz sentido pelo menos no, no âmbito da física, faz muito sentido, é, mas é, dizer, que, dizer que o mal não existe né, é meio simplista, né? é, é uma resposta boa, mas é, é um tanto simplista. Porque, embora o mal não exista assim como, é, como, como algo é, em oposição ao bem, num sentido é, puro, né? é, tipo o yin-yang, né? uhum. é muito esquisito pensar que é, em todo bem tem uma parcela de mal, em todo mal tem uma parcela de bem, né? e quando isso tudo está fluindo harmonicamente... Né? De, tá, tá bom, tá, tá de boa. Né? O universo funciona plenamente. Não, não existe isso no mundo espiritual e nem é, no, no, no nosso âmbito assim. No mundo é, metafísico, não porque, porque Deus é o, o supremo bem. Né? É, não há mal em Deus. Né? É, há um ramo teo, de teologia que tenta colocar que, em Deus, o bem e o mal... A única pessoa onde o bem e o mal é, se movem harmonicamente é na pessoa de Deus. Isso, isso também é muito complicado de dizer. Complexo. Né? Porque a Bíblia vai falar que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é graça. Né? A Bíblia vai dizer isso o tempo todo. Né? É, e, e, assim, não, só, não são só virtudes de Deus, mas são é, partes essenciais de Deus, né? são emanações de Deus né? e, e dizer que Deus criou o mal, né? esse mal é, no sentido popular, né? de, de uma entidade que se opõe com, com igualdade de força contra Deus. É, isso aí não existe. Eu acho que é. é Exatamente né, é, nesse sentido, né? Olha Esse só como é que é. Satanás foi criado, né? É, é, Deus, é, é, assim é, é impressionante, Carol, quando a gente fala isso, o Joás falou muito isso aqui. <risos> é muito legal isso. É, há quem diz, já li isso vários livros, vários eruditos, que Satanás não é um inimigo de Deus. Satanás é um oponente. Para ser inimigo tem que estar à altura de Deus. Ele, que altura de Deus? Deus é. é nem se compara. Não pode nem comparar. Se fosse comparar, né? Se Deus fosse fazer essa comparação, Deus o menosprezou tanto que Deus diz que vai destruí-lo debaixo dos nossos pés. Nós, nós os seres da menores da, da natureza, vamos esmagar. Esse que todo mundo vê como o mal absoluto, né? o, aquele que se opõe a Deus em igual força, é, isso aí, ele é tão forte assim. Quem que vai destruir? Deus. Mas como? Debaixo do meu pé. Olha só, que, eu. Agora, falar que Deus criou o mal, fora de cogitação. Deus criou classes angelicais, inclusive esse querubim ungido, que era um querubim diferenciado, e que o pecado entrou no coração dele, o orgulho entrou, e consequentemente ele caiu da graça de Deus, se tornando o diabo. Ele quis ser ele é um... é igual a Deus. O é. nosso mestre, né, Jesus falou muito dele, falou muito de Satanás, das hostes espirituais do mal, e todas as vezes Jesus se refere da mesma forma. Vosso adversário, o inimigo das vossas almas, né, o seu inimigo, não é meu inimigo não. É de meu inimigo não, é inimigo de vocês. Ele se opõe a vocês. Né? Ele é adversário de vocês, porque ele sabe que não pode contra Deus. Né? Agostinho falava que ele, o diabo é o diabo de Deus, que, que não mesmo, é mesmo quando ele tenta fazer, é, atrapalhar os planos de Deus, quando ele tenta fazer alguma coisa para atrapalhar Deus, ele acaba ajudando, ele acaba, <risos> né? acaba que no final é, aquilo acaba glorificando a Deus. Então, Bom, é. é... Eu acho que vai ter uma pergunta bem próxima a isso aí, que vai clarear mais isso ainda, tá? É, tem um texto é de Isaías, claro. eu acho que quem fez a, essa pergunta estava pensando nesse texto. Uhum. Né? Isaías é, 45, verso 7. É, eu vou ler o contexto, né? Eu, Verso 5, vou ler o contexto. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, embora não me conheças, a fim de que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vocês entenderam a ênfase aqui, uhum. né? Aí no verso 7, eu, o Senhor, formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. <risos> É, não, mas está escrito que ele criou o mal. É, pois é, mas o termo que está aqui no hebraico <risos> é mal não no sentido que você está pensando, né? É mal no sentido de calamidade, né? no sentido de algo que que não saiu como planejado, né? Na, a, ao meu ver, algo que me trouxe algum constrangimento, né? Me, me fez mal. Né, digamos assim, não é o mal nesse sentido que a gente estava pensando aqui até agora, de oposição ao bem, oposição direta, igual, em, em proporção, em força. Não, isso aí não existe. Né? É, é, esse mal que o Senhor cria aqui, é o fim que eu esperava pode não vir. Né? Eu posso passar por algum constrangimento, algum sofrimento, alguma luta que eu não esperava, mesmo seguindo a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Né? Aí eu chamo isso de mal, de calamidade. Né? Não é o mal absoluto. Carol, e é bom a gente citar isso que o professor falou. É, por isso tem, é, tem estudos dentro da Bíblia, né? Estudo no currículo teológico, que é exegese hermenêutica, que é o ato de interpretar de esses textos. É muito complicado pegar o que está escrito hoje na nossa Bíblia. Não está errado, não, tá? Mas a gente precisa saber a origem, a fonte, o original desses textos. Né? Senão a a gente palavra sai... no original. Senão a gente a sai né <risos> é. é, Duas letrinhas. Né? No texto de Isaías 45, que é o hebraico mais complexo assim, da, da, da escritura, né? é, e a palavrinha de duas letras. É, mas aqui eu estou com o um Strong aqui aberto. né é, a palavra tem o um sentido de ruim, desagradável, né, que causa infelicidade, que causa dor, que causa miséria. Né, algo de qualidade ruim, né, referindo-se a algo de má qualidade, algo que em comparação a outra coisa é ruim. Então é, não é o mal, né, é a calamidade, o desagradável, o ruim. E, e sem contar também que essas coisas ruins, o próprio... Vamos falar assim, o próprio mal, né? Entre aspas aí, o diabo. Realmente isso, isso não saiu do nada. Deus não criou o mal. Deus criou as coisas perfeitas que foram se deteriorando. Diferente de falar que Ele criou o diabo do jeito que o diabo é hoje. Não foi assim não? Uhum. E a outra pergunta tem muito, a, né? Tem a ver também, fala Satanás, o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Acho que em relação né, a nós mesmos, né? Porque a Deus, com Deus, é, a Deus, ele não, Deus pode não pode fazer, fazer nada, nada. né A Deus, a gente fez é. claramente no livro de Jó, ele infiltrando no meio dos filhos de Deus e se encurvando diante de Deus. Paulo fala isso também, que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrará. Vai. Os que estão no céu, os que estão na terra, os que estão abaixo, do, abaixo da terra. está falando dos próprios, das próprias potestades, de demônios, que ao nome de Jesus, eles se encurvam. né é, eu volto a uma frase que o Joás falou agora há pouco, que é uma, é uma das frases, é uma dos tratados de Agostinho, bispo de Ipona, um, um dos teólogos aí dos primórdios. Né? Ele sempre falou isso, que o diabo é o diabo de Deus. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Nada, nada, nada. O diabo não tem esse poder ilimitado, igual muita gente pensa aí. Ah, não, o diabo não tem isso. Tem poder? Tem um determinado poder, limitado. Mas ele não é esse ser com poder ilimitado para fazer o que quer, na hora que quer, como quer. São permissões. Deus permite que, que ele opere ou não, que ele faça ou não. Tudo é permissão. Então isso é muito, é muito legal quando a gente é, fala, cita sobre isso também. O que, é que ele pode ou não fazer depende ou não da permissão de Deus. Se o diabo quisesse mesmo fazer, ele destruiria toda a raça humana. Ele não faz isso por quê? Porque ele não tem esse poder. Querer fazer ele quer, mas Deus não permite ele fazer isso. Ah, então, e, e, o poder dele é limitado. E eu, particularmente, falo isso, isso é uma coisa polêmica, já discutimos muito na Joás. Existem classes de demônios que eles estão presos e que serão soltos em um determinado tempo, no período da grande tribulação. Judas falou sobre isso. Estão acorrentados em cadeias eternas. Que serão soltos em um determinado tempo. Então, olha para você ver o poder de Deus e a limitação do desse <risos> e do mal. Então nem entre as classes angelicais ele é o mais forte, né? Não. Nem entre nem entre os dele lá ele é o mais, mais destrutivo. Forte, não mais tempo. destrutivo, mais poderoso. Não, não é isso, né? é, e, e assim o livro o pastor falou do livro de Jó, é impressionante, né? É, e é muito claro o livro de Jó com relação à a, a, a atuação do maligno e até onde ele pode ir até onde ele não pode ir. Né? A, a gente aconselha quem fez a pergunta estudar o livro de Jó. Né? Se debruçar sobre o texto, sobre os comentários que existem sobre o texto. Né? É um dos livros mais comentados da Bíblia. Uhum. É, e, e é uma riqueza muito grande. O livro de Jó é, é um, uma riqueza espiritual impressionante, um legado Impressionante, Impressionante, né? É, e ali a gente vê como que, como que o mundo espiritual funciona, né? E a gente que vive preso às coisas da carne, né? a gente acaba negligenciando o espiritual, vivendo como se o espiritual não existisse, né? É, e no livro de Jó a gente vê que quem anda com Deus tem uma cerca, né? É, o próprio é porque... satanás da testemunho diz ah mas como é que eu vou ver o senhor cercou a ele tudo que ele tem todos os bens todos, toda a fazenda tudo que ele faz prospera né o senhor cercou né? tem tem uma cerca tem é, um patriarca que patrulha a cerca é, isso fala de batalha espiritual né é, e tem um, um que fica rodeando querendo é, invadir Vai, a cerca né? E ele, ele diz isso Da onde você vem? Ah, eu vim de passear pela terra né? De rodear Odear. a terra e passear por ela é, é, Queria tirar a onda E né? Deus foi e acabou com a, com a onda dele Tem um salmo, Carol, que eu gosto muito dele Porque nos deu 150, né? Todos os salmos são maravilhosos, uhum. são lindos Mas o 91... É um que fica aberto na casa de casa ah, é. Talvez Exatamente, seja o mais conhecido O né? mais famoso é? um deles Fala da cerca né? Fala. Fala. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansa Imagina a figura Eu não estou falando que é isso não, tá? Mas eu me lembrei daquela fase de criança ainda Imagina uma galinha guardando é, Cercando os seus filhotinhos ali Todo mundo debaixo da asa ali ó. Quem, quem que vai atrever Em atacar um daqueles filhotinhos ali? Está andando e os filhotinhos estão ali debaixo, escondidos, a mãe está guiando, guardando e está levando, está conduzindo. Somos nós com Deus. O próprio Jesus falou: Ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus, os seus pintainhos, os seus filhotinhos debaixo das minhas asas. O próprio Jesus falou isso. É. Isso é extraordinário a gente ter essa proteção de Deus. Aí vem a pergunta: o que, é que o inimigo pode fazer ou não? Contra esse que está debaixo da asa, debaixo hum. do esconderijo, debaixo da, da cerca, nada. Vai ter que atacar Deus primeiro. Tá. E aí? Como é que ataca o Todo-Poderoso? Um escudo? Impossível. Então ele só pode contra nós quando ele tem a permissão. Se Deus permitiu, não. E que é diferente de vontade, ou, né, pastor? Ou se eu der uma legalidade para ele fazer isso aí. Se eu descuidar da cerca, é, não patrulhar... Isso é. é a mesma coisa na reserva também. Eu estou na reserva. Enquanto eu estou na reserva, eu estou seguro. Saltou a cerca para fora da reserva, não tem segurança nenhuma não. É, o próprio então, Salmo se... fala, né? Aquele que habita. quando é. ele tem que habitar Exatamente. lá. Exatamente. Isso tem um, tem um condicional em cima disso Isso aí é também. né? é assim de qualquer maneira, não. Vamos para a próxima pergunta, que eu vou deixar para o próximo bloco, porque <risos> não vai ficar muito corrido. Então daqui a pouquinho nós estamos de volta.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 no bloco, professor Joás, vamos a uhum. próxima pergunta nossa, essa a Bíblia mostra que existe a... é uma pergunta, a Bíblia mostra que existe um propósito para a vida? e se existe, qual seria? olha já pensou que pergunta muito, Nós boa. muito falar de propósito é, eu lembro imediatamente de um livro muito top né tem gente que não gosta, mas é, é igual Max Lucado, né? Rick Warren é igual Max Sim, Lucado. Quem gosta, bom. gosta. gosta e, né? Quem não gosta, não gosta. É, mas é, é, eu acho fantástico. é Uma vida com propósito. Muito bom. Né? É, e, ali, ali ele mostra alguns propósitos, né? Mas é melhor do que Rick Warren ou Apóstolo, <risos> Apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro é, Coríntios, capítulo 10, né? É, se alguém vos disser: "Isso foi oferecido sacrifício, não comais por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência." Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois por que será julgada a minha liberdade pela consciência do outro? Se eu com gratidão participo porque sou caluniado por causa daquilo, porque agradeço? Portanto, quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O é, é, um contexto aqui é de coisas sacrificadas aos ídolos, né, muito comum na cultura coríntia. Né, é, e Paulo, Paulo é, normatizou a coisa, né, porque era muito comum eles participarem das festas dos deuses coríntios e achar que está tranquilo, está tudo bem, é, e Paulo vai e normatiza. Espera aí, se você sabe que é sacrificado, não participa disso. É, aí ele vai, ele vai dizer porquê, né? ele vai falar de propósito, né? aí que eu vejo o um propósito. Há um propósito para a minha existência? Eu acredito que sim, eu acredito que Paulo respondeu aqui no verso 31. Né? É, quer bebais, quer comais, quer façais, qualquer outra coisa... Fazei tudo para a glória de Deus. O meu propósito é glorificar a Deus. É, e eu creio que esse é o propósito de tudo que foi criado. Né? Qualquer coisa que foi criada é, serve a esse propósito primário, glorificar a Deus. Né? Tanto é que a Bíblia fala diversas vezes, é, sobretudo no Antigo Testamento, né, sobre o anátema. Né? O que, que é o anátema? O anátema é uma coisa que não glorifica a Deus. Aí, como não glorifica a Deus, é algo que é maldito. Né? E é algo que é maldito num nível de maldição tão profundo que, quando é destruído, glorifica a Deus. Olha só. Então, no final das contas, Deus sempre é glorificado. Né? É, então, o propósito de tudo que existe, o propósito da existência de todo ser. E isso inclui o ser humano, joia da criação, né? é glorificar a Deus. No, no momento que eu, é, com minha própria consciência, fizer algo diferente disso, de glorificar a Deus, né? é, eu estou é, sendo anátema. Né? No momento que eu for destruído, isso, essa destruição vai redundar em glória para Deus. Olha só, é por isso que existe um lago de fogo reservado para Satanás e seus anjos. Né? porque haverá um momento em que é, nada do que eles façam glorifique mais a Deus. Porque, por incrível que pareça, até os atos de Satanás hoje glorificam a Deus. Por incrível que pareça. Né? O Joás falou com muita felicidade, essa, respondeu com muita felicidade essa pergunta. existe um propósito para a vida. E eu vou é, falar igual o Léo fala, corroborar. <risos> Léo gosta. E nós também gostamos de pegar no pé do Léo é. Não não Joás? É, Salmo 148 Olha o propósito de toda a vida Louvai os seus anjos, todas as regiões celestes Sol, lua, estrela, o céu do céu, as águas que estão em cima do firmamento é, Aí depois vai o versículo 8 Fogo, saraiva, neve, vapor, ventos, <risos> procelosos Versículo 9, montes e todos os alteiros, árvores frutíveis todos os cedros, feras, gados, répteis, voláteis, todos os reis da terra, todos os povos da terra, todos os juízes da terra, rapazes, donzelhos, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade está acima do céu e da terra. Qual o propósito da vida? Glorificar a Deus. Quem? Tudo. Tudo que Deus criou para glorificar a Deus. O propósito da vida é esse. Adorar o Senhor. Bom, não Isso aí é claro. Tem muita gente que não entende isso, mas o propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa vida glorifique a Ele. E é muito lindo, né? Muito bom. Muito lindo. A outra pergunta. Qual a diferença entre Nazareno e Nazireu? Confunde, né, Joás? Confunde, né? É, é, Nazareno vem... É... Nazareno é quem nasceu em Nazaré. Vamos falar assim em, em termos hum. grosso, uma cidade. E Nazireu é um grupo de pessoas que faziam voto ao Senhor. Sansão, por exemplo, era um Nazireu. Não podia cortar o cabelo, desde o vento da mãe, a mãe não podia tomar bebidas fortes. Era um, um, uma classe de pessoas que se consagravam ao Senhor a vida inteira. Era um voto dos, dos Nazireus, que também é um voto que estava lá na lei. Essa classe de pessoas tinha. Não, eu vou oferecer o meu filho em voto de Nazireu, seu senhor. Né? Então, tinha essa classe. E Nazaré era uma cidade. A diferença é essa aí, simples. Não tem. Apesar dos nomes serem bem próximos, é, é, mas a diferença é, é, é simples assim. É, eu estou procurando a, a, a referência do voto né, de nazireado. Uhum. Né? mas é, eu creio levítico, que sim. o pastor já, já citou né é, o de sanção aparece lá em Juízes 13, mas uhum. é, não sei se é levítico se é... acho que ele é levítico vou tentar localizar enquanto você mas, fala aí. mas mas a referência né do voto do Nazireu né ele fazia um voto bem específico de se abster de algumas coisas né e era é, chamado de Nazireu quem fazia esse voto né é, e o pastor explicou muito bem né é, Nazareno é quem, quem vem de Nazaré. É, mas é, é, há, um, há uma passagem bem interessante é, em Jeremias 23. É, ele vai falar dos pastores de Israel daquela época ali. Tem, uma, tem umas, umas, uns pormenores aqui sobre pastoreio, sobre apacentar. Mas quando ele chega no verso 5, Jeremias 23, 5, e diz, Eis que vem dias, disse o Senhor, e levantarei a Davi um renovo justo, e reinará o rei e será bem sucedido, e fará juízo e justiça na terra. Em seus dias Judá será redimido, e Israel morará em segurança. E esse é o nome com que será chamado, Adonai de Sidiqueno, Senhor é a nossa justiça. É, Jeremias profetiza a vinda do renovo justo. É, e no texto, é, no idioma em que ele foi escrito, aqui é Netzer. Né? Renovo aqui é Netzer. É, e Netzer é um broto. Né? É uma planta que está brotando. Né? E é traduzido como renovo. É, no, nos tempos de Jesus... Alguém assimilou essa profecia de Jeremias muito corretamente à pessoa de Jesus. Ele é esse Senhor Nossa Justiça. Esse, ele é esse Netzer, esse renovo que o profeta falava. E ele, ele viria para trazer esse reino de justiça, né? esse reino é, de juízo e de justiça na Terra. E as pessoas que o chamavam de Nazareno tinham um trocadilho ali. Né? Nazareno porque vem de Nazaré, mas Nazareno porque é Netzer, né? é Renovo, é, é o broto de Gessé. Né? É, você vê no, no capítulo 22, Jeremias faz menção à profecia para Davi, né? é, de que da casa de Gessé nunca faltaria... É, alguém que se assentasse no trono é, e já fazia algum tempo que o último descendente de Davi tinha deixado de, esse trono né? mas aí Jeremias lembra a promessa e Jeremias fala isso aqui né? Não, ainda vai ter mais um que vai assentar no trono de Davi e o seu reino vai ser um reino de justiça né? ele é um, está brotando aí, é um renovo, é um brotinho né? E quando ele brotar, ele vai é, vir como esse Senhor, nossa justiça, que vai governar de forma justa sobre toda a terra. Né? O voto do Nazireado tá em número 6. Número 6, olha aí. É, quem tiver mais curiosidade, ah, vale né? a pena conferir né, como que era bom, o voto. Muito né? bom, muito bom. bom. quem mais fez esse voto na Bíblia, que a Bíblia cita a sanção? Paulo fez algum tempo? Hum... É, eu não sei de uma.. Não, não de podemos uma, afirmar. Pelo menos de uma referência direta, afirmar, assim. É. Tem alguma é. coisa, mas não dá para afirmar. Né? É, é, existia algumas tribos de Israel que era constante esse voto, senão ele não seria lei. Mas registro, assim, que eu me lembro, praticamente agora foi sanção. Eu não estou me lembrando de um outro, assim, com, com tanta propriedade é igual a sanção. Mas com certeza tem outros registros, sim. É, Há quem diga que João Batista né, foi, é, é, também um não, é, eu. não é um negócio... É, não é, é, é. é pelo cool fato assim, da feste, né? do, do cabelo, a forma, a roupa, é, o modo de viver, né, a alimentação. A editação, porque está é. tá, tá muito... É. É, agora, a tá, outra pergunta. Essa causa um pouquinho de polêmica, mas acho que dá para buscar lá na raiz da palavra, né, Joás? Não sei. Quem foram os Nefilins. Eu acho que, se eu não me engano, existem duas situações sobre Netflix na Bíblia. Uhum. Quem foram os Netflix? é eu, eu já falei, eu gravei um, um, um, um vídeo um tempo atrás, Joás, e falando sobre isso, porque é uma indagação muito grande de Gênesis 6,4. Quando os filhos de Deus entraram as filhas das mulheres, é, há, há, há várias é, linhas teológicas que hum. falam que. São anjos que coabitaram com, com, com as mulheres, com as filhas dos homens. Só que não são anjos ali. Anjos são seres assexuais. Anjos não, eles não fazem isso. São seres assexuais. O próprio Jesus falou isso. O que entrou às filhas dos homens são os descendentes de sete. Os filhos de Deus que se proclamavam a Deus, que serviam a Deus. Vamos falar assim. Eles se desviaram e entraram às filhas dos homens. Tiveram contato, coabitaram com elas. Desse, desse relacionamento dos filhos de Deus com os filhos das mulheres, nasceram os nefilins. Que a palavra nefilim, é nefilim. Da, nefilins, dá pra gente, é, a original dessa palavra aí é napal, nafal, conforme alguns dizem, que é um termo que ocorre três vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, Gênesis 6, 4, números 13, 33, e tem até um dos livros apócrifos, Sabedoria 14, 6, tá? a Septuaginta traduziu isso aí, essa palavra na, na, na versão grega, né? E significa literalmente nascidos da terra. Então, esses neferis vieram desse relacionamento entre os filhos de Deus com os filhos das mulheres. Eram gigantes. Eram gigantes. Eles, os descendentes dos sete, eles. Naquela época eles eram um pouco diferenciados, assim, homens mais fortes, maiores. Vamos falar assim, pessoas que não tinham. Pessoas que não tinham contato com coisas mundanas, por exemplo. Hoje, hoje uma pessoa que não fuma, que não bebe, que não droga e que tem um comportamento diferente hoje com a sua saúde, ele tem uma estrutura física, vamos falar, física, espiritual, mental, é, diferenciada de uma pessoa que se consome pelas drogas, por esses vícios. Então nesse, nesse caso aí, esses nefilins eram descendentes dessa, vamos falar assim, dessa, dessa mistura, desse relacionamento. né mas, assim, biblicamente nós não podemos falar que isso aí eram filhos de... Anjos. Semi, semideuses, como na mitologia grega. Nós não podemos afirmar isso aí de jeito nenhum. É, parece que foge a, a lógica. Né? É, até o próprio Senhor Jesus ele falou que os anjos não, não se casam, não se dão em casamento. É né? Ele censurou esse tipo de pensamento na sua época é, quando indagaram coisas desse tipo, ele ele deixou claro, né? E ele, ele sabe como que funcionam as coisas lá no céu, né? Ele foi o único que desceu de lá, né? Então ele sabe como que funciona lá. e ele falou que com os anjos não é assim, né? Os os fariseus lá, os escribas estavam preocupados com a ressurreição, se se na ressurreição quem tinha sete esposas e com qual delas ia ficar e tal. Ele falou isso falou, ó, vocês são ignorantes, vocês não sabem que no céu né, os, os seres espirituais, né, os homens serão como os seres espirituais, serão como os anjos, né? E anjo não casa, não se dá em casamento, anjo é assexuado, era o que ele estava dizendo, né? Então, é, no céu não vai ter necessidade disso, né? E, e ele foi bem claro né, nisso aí, não tem o que dizer, né? Por, que, por que, que, que os anjos deixariam, deixariam lá? Se, se é assim nos tempos de Jesus, por que, que seria diferente antes? É, é, é, tem muita mitologia nisso aí, nessas, nessas linhas teológicas, por exemplo. Tem gente que afirma serem anjos pelo fato de uma raiz semântica da palavra dar a entender, se a gente não fizer uma exegésimo disso aí, que pode, pode ser anjo, ser anjo é. mesmo. Nós não vamos fugir disso aí, né, professor? É tem isso aí mesmo. Anjos é gigantes, né? É, mas assim. Filhos, dos, dos, filhos de Deus, né? Exatamente. Só que nós não podemos falar isso de forma bíblica. O próprio Jesus ele ratificou isso aí, que anjo é um ser que não depende de uma vida sexual ativa. Ele não tem isso. Os seres angelicais, os seres celestiais, não têm essa necessidade que os humanos têm. E nesse capítulo de Gênesis, a, a linhagem ainda era mais pura, né? A razão ainda não estava estão misturada. Estava bem próximo ali bem do, próximo do, do, do, dos primeiros passos, né? E a gente, a, a Bíblia, ela deve ser, ela tem um método para ser interpretado como qualquer outro livro, né? É com o diferencial de ser palavra do Criador, né? Palavra de Deus, né? É, mas os métodos usados para interpretar a Bíblia são métodos que a gente usa para interpretar qualquer outro texto. Então você, você discorre a Bíblia inteira, e você não percebe esse tipo de movimento em lugar nenhum. Esse tipo de movimento assim, Deus me deu essa natureza. Aí eu vou contra a natureza que Deus me deu, sabe-se lá por quê e eu mesmo, por mim mesmo, mudo essa natureza de alguma forma, como se estivesse burlando o sistema que Deus fez, né? como se estivesse passando a perna em Deus, como se isso fosse possível. Forçando a interpretação. Então, né? se não tem esse tipo de coisa em lugar nenhum da escritura, por que, que vai forçar isso aqui né, no texto de Gênesis? Não Vol tem condições para isso. Voltamos a falar, Carol, que isso tem muito a ver com a mitologia. A mitologia grega, por exemplo, Zeus, ele desce lá, tem contato com os seres humanos e nascem outros um outro semideuses, ou seja, deuses menores que, que, o, que o principal. Então isso é uma questão de mitologia, uma mistura, né? uma mistura. Com Deus. só que a Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia é um, é um livro espiritual, é, guiada por um ser espiritual, que é o próprio Deus, e tratando um assunto que é temático, não tem essa, essas variações, essas dúvidas, coisas que a gente não pode afirmar. Se isso. a gente assumisse que isso aí é verdade, né? o, esses anjos mudaram a natureza que Deus deu para eles e Sim. funcionou, deu certo. É, eles que não tinham semente de alguma forma produziram semente em si mesmos uhum. e germinaram um útero de alguma humana né, e nasceu ali esses seres aí. Vamos dizer que isso funcionou, que isso foi assim mesmo. Né? É, eu teria que ter na Bíblia algo, se não igual, semelhante a isso acontecendo, né? Porque é algo muito, muito incomum, é, teria, teria embasamento em outro lugar na escritura. E não tem. Né? E não tem. É, outros lugares onde tentam fazer isso, a gente vê que não funcionou. Né? Você vê é, o querubim ungido que caiu do céu. Né? É, a estrela da manhã que tentou é, construir um trono e ser igual a Deus. A natureza dele não era de Deus, mas ele queria mudar a natureza dele, ser igual a Deus não funcionou, não deu certo né? é, a natureza que Deus deu é a natureza que Deus deu pronto, né? a gente vê em romanos né, homens que mudaram a natureza né? <risos> tentaram eles mesmos se inflamarem por outros homens as mulheres também e funcionou, não funcionou não deu certo, Deus os entregou as suas paixões e ficou por isso mesmo né? acabou né é, junta, junta dois machos não, não, a semente não fecunda Junta duas fêmeas, não tem semente. Então, é, é, a, a natureza, a é, natureza é, é que Deus deu é essa. Não dá para mudar. Né? Então, o é, que, que faz acreditar que ali, nesse texto de Gênesis, seria diferente? Não tem é forçar várias... a interpretação um texto assim, que está muito claro. Então, isso aí é uma aberração com relação às escrituras. Muito bom. Nós vamos ter que encerrar. Tem mais algumas, mas vai ficar para o próximo programa. Nosso tempo acabou, espero que esse programa tenha, venha a ser bênção para todos vocês, tenha, né, esteja esclarecendo muitas, muitas questões, muitas dúvidas, que vocês possam continuar enviando e vindo para a gente mais dúvidas bíblicas que vocês têm. E será um prazer poder respondê-las aqui, né? o professor Joás e o pastor Gilberto. Que Deus abençoe, até o próximo ADEC.